Tempo. Escrevo-lhe com essas mal traçadas linhas. É que faz dias que tenho vontade em te escrever. Mas como contar tudo o que aconteceu comigo, sabendo que viver é melhor que sonhar? Como será recebida a minha verdade íntima? Bom, posso oferecer meu olhar como suporte, meu modo de ser e agir, aos meus caminhos inundáveis, as minhas grandes iluminações, esses momentos de apenas dor. Será que me autorizo a dizer o que sinto? Quando poderia sentir pelo seu olhar? Ou está o eu e sua forma de amar? Me vigir para não sair dos trilhos. Me punir no primeiro deslize. E com o tempo aprender qual é o meu ponto da vergonha. Me ocupo com o trabalho do dia a dia. Onde coloco minha potência de ser e sentir. Meu desejo se conforma com a distração que o trânsito diário entre as agendas. Me fazendo pensar em viver o real um espectador, que se contenta em usar uma câmera para capturar cada novo detalhe que as janelas embaçadas do carro projetam sobre o meu corpo. Minha lente não foca rapidamente, logo o tempo de capturar o momento presente se faz desnecessário, o gesto de apertar o botão já não está mais em sincronia com o objeto luminoso instigado para minha fonte de percepção. Logo, o sentimento é dado à saudade e a certeza que aquilo jamais irá se repetir. Lembro de velhos amigos, velhas conversas sobre um tempo que seríamos completo conosco mesmo. A memória que me vem em mente não faz sentido, sentido que hoje não condiz com a realidade gerada pelo meu imaginário. O medo sempre me impediu de ir e seguir, entre o fazer e o agir, sobre trocar a própria vida e a coletividade. As pessoas, as dores, os desejos irrealizados. Tenho vivido tempos tão diferentes de quando estava por aqui. Minha caminhada se tornou uma busca pelo sentido, o sentido coletivo de viver. Qual parte desse vasto mundo poderia me encaixar? Se São Paulo é um universo em assim crise? Crise social, onde os humilhados vasculham os restos nas lixeiras em cada esquina. A cidade em seu eterno movimento de exclusão. Tenho visto os ricos. Humilhando que possui tão pouco, e brincando com a sua fé. Tenho que te dizer, não tenho mais dúvida. Só o amor pode se tornar o fio condutor de nossas vidas. A busca por algo que nos liberte a alma, que insiste em viver eternamente em dúvida. rap lembra do que me falou, não acelera as águas do rio. E assim, continuo fazendo. Até mais.